igual agora todo mundo na sua casa então vamos lá, vamos fazer uma, uma terapia da honestidade. Quem sou eu? O que, que eu realmente quero a minha vida? O que eu tô fazendo com esse cara? O que eu tô fazendo com essa mulher? O que que eu, entendeu? Porque tá todo mundo mentindo tá todo mundo vendo uma falsa identidade, a maioria Sim. então assim, ah eu tô com ele porque eu amo? Não, porque eu preciso dele para alguma coisa. Então se a gente for honesto não tem problema nenhum se você tá com alguém por dinheiro, tá com alguém por qualquer coisa, mas seja honesto primeiro com você porque eu tive muitos pacientes que falavam, ah, eu tô porque eu amo, e a gente afundava. E aí, você sente e pensa da mesma coisa? Não é. Então não mente pra você, seja fiel, seja honesto. a gente é honesto com a gente mesmo, não tem nada. Alguém chega pra você e fala, você é bruto, eu falo, sou mesmo. Ah, você é cavalo, eu sou mesmo. Se você se conhece, você fala, sou, e aí? Não posso fazer nada. Eu, não sei, eu me aceito. Faz parte de mim, eu sou. Faz parte de mim, mas entendeu? Desculpa, mas é assim. Você se amando e você se identificando, ninguém vai falar isso para você. Porque as Sim. pessoas só falam o que você não aceita, entendeu? Sim. Então, assim, a honestidade conosco mesmo e nos amar não interessa. Eu gosto de ver filme de terror, não interessa. Eu gosto de dormir pelado, não interessa. Quem sou eu de verdade? Esse é o primeiro momento. Então, você viver sozinho e com você e se amar é a melhor da vida, porque quando você tá com alguém, você transborda e aí você aceita o outro você é diferente, igual eu já vi vários relacionamentos falo, não, ela não é igual eu, não tem nada a ver. Cara, seja é tá muito diferente, como... a gente mudou. Cadê? O... Eu não quero clone, entendeu? Eu quero alguém diferente, hoje eu, eu já tenho. Então as assim, pessoas <risos> pensam desse jeitinho, entendeu? Então, assim, eu, eu hoje eu valorizo muito. É, a minha presença, eu estar comigo Eu entender minhas dores, se eu tô irritada Por que eu tô irritada? Porque nesse momento que você tá no seu silêncio, você tá sozinho Você entende, você vê, ah, eu tô com medo disso Tô, tô com medo, tô tudo bem a gente não corre mais, né? Então assim, o eu, quem eu sou, o que eu tô fazendo aqui, o que eu realmente gosto de fazer O que eu não tô fazendo por mim, eu tô fazendo por alguém Esse é, esse é o maior tesouro que a gente veio aqui para despertar e é nos conhecer Então assim, nesse momento tá todo mundo se matando, deixa todo mundo ir os seus cantinhos, deixa todo mundo Sim. se conhecer, né? Que eu acho que vai vir aí uma grande um grande show de talentos, todo mundo vai, vai viver o que é, o que veio ser e eu acho que é o um momento, né? Nossa, de... isso daí que você falou é muito bonito. Você for na sua aula também, onde você descobre o que você veio ser. Descobri Sim. o que você veio para ser, velho. É muito mais importante do que o que você tem, o que você busca ter. Nossa! É tudo, né? Quando você é, eu falo assim, ó. No momento que. É, que como foi para mim essa visão de quando eu viajei para esses lugares? O que eu era. Eu não falei que eu tinha seguidor no Instagram Teve lugar que eu fui uma criança, eu ficava andando correndo na fazenda xixi, Com a varinha na mão, parecendo uma doida De chinelo, descalço Igual uma criança, rindo Eu vi um árvore e o que é isso? Eu queria ser uma pessoa, uma coisa diferente Então assim, hoje eu entendo que a gente pode ser livre Pode ser o que você quiser ser naquele momento, sabe? E você sendo puro, o que você gosta de fazer, você ir lá e fazer isso é uma coisa que vai te soltar e você não tem rédea mais para alguém te falar, Sim. nossa, tem que ser comportável, tem que ser não sei o quê Não, eu sou o que eu sou Então onde você estiver, você está com você Não tem nada nesse mundo que te tira isso O ser, o que eu sou Todo mundo vai estar com o que você é e isso não tem lugar nenhum no mundo que você vai ser diferente Não vai ser um carro que vai te fazer ser diferente Você desce de um carro, você vai abraçar um... Eu já tive com um mendigo, já tive com um milionário todos eles vão perceber o que você é. Então por isso a gente fala Sim. ser bem antes do ter. Porque se você sendo, você cabe em qualquer lugar.